Bonita. Ele, a bonita Fernandale Hoje, gente por nós Dois preparadores de goleiro Abraçando neste momento o Eugênio Neto. Eu, eu Desculpa Ananil, a emoção aqui é muito grande também Pude. O trabalho é bem feito né Obrigado é, valeu, valeu Valeu, valeu Aí Eugênio o é muito emocionado. Neto, emocionado, Neto. Neto, o herói que dá o gostar desse jogo, destacando aquela bola, Neto. Olha, o time está se cuidando. Eu vou segurar a divisão do Paraneto também. Cara, é um sentimento muito emprestado, cara. Mas o herói somos todos nós. É o grupo todo. Eu, eu tive acho que eu tive umas três lesões desde que começou o campeonato e tinha, tinha passado por muito momento difícil cara. E é nesse momento aqui que Deus vai, é, antes da gente vencer, Deus vai fazer a gente muito forte antes, cara. E a gente tem que perseverar. E é isso aqui o resultado que a gente fez. Tá o muito emocionado, mas chega. segunda divisão, campeão melhor ainda. Cara, o objetivo principal é subir, mas vai, vai ser campeão, com fé em Deus. O objetivo é esse. Recado para torcida, Eugênio Neto. Recadinho para torcida. Ô, torcida do Galo, agradeço a todos que estiveram aqui. A todo o apoio desde o início. A gente... A, vocês ajudaram muita gente a chegar até aqui. E continuem com a gente. Na segunda divisão. Que a gente vai, vai fazer tudo para subir para a primeira. Obrigado por tudo, Galo. Valeu, Eugênio. Você merece, cara. Muito obrigado. Obrigado.